Mas o que é isso, senhor Randolph Rodrigues, ele saltitante? O que é isso, cara? Roubando celular! Mas eu já vi de tudo nesse desgoverno do Dilma. Vimos ele dizendo que estava tudo bem roubar um celularzinho, que a pessoa não devia ser presa. Agora está explicado por quê, certo? Tem um colega ali meio cleptomaníaco, não é mesmo? Eu já vi de tudo, inclusive uma mulher sendo. Roubada ali, para tirar uma foto com o Dilma Roubaram o celular dela 100% legalizado ali no governo do Dilma Inclusive, sendo exemplo, cara Vejam, tá? A notícia foi o seguinte O titante rouba jo jovem com seu celular E agora nós temos as imagens, produção Nós temos a imagem sendo postada pela própria mídia podre tá? É um escândalo aqui que só saiu nesse site como antagonista Globo tentou... Passar o pano, mas é o um mundo capotando. Eu vou mostrar o saltitante, as, a, os ataques que ele fez o Bolsonaro com esse mesmo desgraçado aqui chamado Vilker, né? Mas vejam, por vocês mesmos. Ah, cadê? Manda aí o vídeo. Os símbolos da República Democracia tem que ter cadeia. Não, é claro, a gente concorda nesse sentido. Pronto, só que o projeto. Tá pronto, tá pronto. De lei que foi proposto, salvo engano, pelo senhor. Certeza, eu posso pesquisar que não é isso? Você <risos> pode buscar lá pra já. Nesse momento você vê que o Tautet está bem nervoso, ele entra, sai do, do elevador. A segurança dele não sabe o que fazer, por tudo nada Eu tenho quase certeza que é isso. Mas rapidinho aqui, já que o senhor é uma grande figura. Aí ele vai entrar de novo no elevador. Cura do governo Lula aí? Não, Nossa, que... eu não posso não subir não porque o pessoal Não Pode, manda se... aqui pra gente, gente vamos terminar pra você. Sai de novo do elevador. Beleza, vamos terminar. Olha o que ele faz agora, tropa. Olha isso daqui. Questões? Deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui. Ele mete a mão no celular. A cara do mano quando perdeu o celular dele, velho. Ué! Ué! Ué! Ele tá tomando! Ele tomou meu celular, cara. Você tá doido, né? velho? Devolve, Devolve meu celular aí, mano! Devolve meu celular aí, mano! Devolve meu celular! Aí, <risos> Eu vou terminar isso daqui, olha como um cara que censura Randolph Rodrigues é só um canalha Um dos tantos canalhas que processam o nosso canal Que usam o poder judiciário, toda a legislação brasileira Pra calar a nossa boca Esse daqui é o um exemplo do como eles reagem, cara De como eles agem, mano aqui, cara gravar gravado aqui, só que você não tá, ficar gravando, me dá um aí. É me tá meu celular, imagina tu ficar pedindo celular pro saltitante, que foi, qual foi o crime que ele cometeu? Importúnio ao legislador. O importúnio é o grandíssimo saltitante, né? Vou terminar aqui, deixa que eu termine, deixa que eu... Aqui, ó, aqui, ó. Ó, ó, ó, ó, como, ó como o PT já ó. Uh, me vê. Sumiu. Ó, acabou, ó. Ó, ó, censurei todo mundo. Calei a direita, ó. Vou deixar que eu ajo ah, com a direita. Isso aqui é a mente de um alucinado. Ah, Alex... Rodrigues tem tanto poder, tanta fama agora, tanto dinheiro, que ele já perdeu a consciência. Que já não sabe mais o que é ser um ser humano. que que é dela? Tá tá, o Brasil inteiro vendo isso, produção, o Brasil inteiro. Ó, oh, o senhor tá saindo do de... meu celular? O vai sair do meu celular daqui? O cara foi pro meu celular. Vocês estão vendo? Pode mandar a polícia legislativa? Vocês <risos> tão doido? Então tá doido? Eu, hein? Eu, hein? Ah, não respeitei o que eu fiz questionamento político sobre assédio político. O cara comete um crime de dano, vocês não fazem nada. O cara, ó, oh, quebrou meu relógio também. Acabando de sair aqui do Senado, para o relógio dele. Onde o senador Randolfo Rodrigues Sob <risos> perguntas tranquilas sobre o governo Lula e o projeto que ele propôs, sim, de assédio político. Aí o cara acha que ele pode roubar o meu celular. Que foi o que ele fez, foi devolvido só agora. E fazer isso aqui com o meu relógio, ó. quebrar o meu relógio também. Crime de dano. Olha aqui! Você tá doido de novo? Tá mal. Olha segurança, mano! Que que é isso, velho? Que que é isso? Segurança deu tapão no bagulho, velho? Não, produção. Não, produção. Não, produção. Não, não. Para, para. O maluco é? Olha aí, ó. Esse pessoal... Você vai, vai ser vambora, esse pessoal. Vambora, vambora, uhum. ah, cara. Vocês estão. Ah, o... Vambora, vambora. Que, que, que, que, que, que, que Deus, Dois, ó, que ó, que ó, que ó. Depois do Zé. Olha lá, ó. Tomou um capote. <risos> <risos> Tomou um capote ainda por cima. Brasil, para. Para esse ônibus, Brasil. Para, por favor. Eu vou descer. Eu quero descer. Não aguento mais. Não aguento mais, pai, não. Isso aqui virou a casa da manjuana. Isso aqui é a casa da manjuana. Ah! Imagina isso. Tomou um Vamos pra a polícia. Para. Para. Você para o quê? Para. Você... Para. Tô parado. Para. Você vai fazer o quê, cara? Você vai fazer o quê? Para agora. Encosta aí. Eita prela, mano. Esse daqui é a Gestapo dos caras. Todo democrático, tá? É tão completamente democrático. Esses são os caras que agora vão julgar o que pode ser dito e não pode ser dito na internet. Tem noção da putaria que virou esse país, né? Da, da, da loucura que virou isso daqui, mano. Tá? Agora, como eu disse, o mundo não dá voltas. Ele capota, meu sangue bom. Ele dá... <risos> ah, vamos lá. Tem dois posts do Randolph Rodrigues que ele simplesmente deletou, não é mesmo? Fiz assim... Ó, oh! Oh, tirou das redes sociais oh, a rede social oh, não existe mais hein oh, sumiu tá esse daqui ele dizia o seguinte bolsonaro tentou tomar o celular de uma pessoa que o questionava sobre a sua covardia e corrupção no governo essa pessoa era esse mesmo moleque esse mesmo importunador aqui, velho. Tá, mas o Bolsonaro nem fez nada. Ele só falou, vamos conversar e Baixou a mão do cara, que tava no celular na cara dele. Esse aqui roubou o celular na frente de todo mundo. É hipocrisia over 9000, mano. Não fica mais hipócrita que isso, Altitante. seu hipócrita, cara, né? Covadir corrupção no governo. Em 1983, em plena ditadura militar, o general Newton Cruz agrediu um jornalista durante uma entrevista coletiva. Não é coincidência. Coisa típica do autoritarismo. Olha aqui, é eu vou acabar com isso, hein? Eu vou acabar com a verdade. Chega. Chega vocês falando a verdade aí no YouTube. Chega, eu vou deletar esse Enzo. Manda mais processos para ele. Ah, ah, ah, ah. É só rir, gente. É que é a mesma coisa. Nós da oposição passamos quatro anos chamando Bolsonaro de genocida, fascista, criminoso, enfim. Tudo que ele é. Mas em menos de um minuto, encontramos o adjetivo que faz ele se sentir ofendido. Tchutchuca do Centrão. Galvão? Pergunta a ele. Ah, tá, Bolsonaro é do Centrão. Então, ah, olha como é que é a hipocrisia aí também. Agora ele é o cara que deu golpe. Era o cara que tramou pra como a democracia cair, mas antes ele era tchutchuca do Centrão, que andava nas quatro linhas da Constituição, que era criticado por todo mundo, né? Que tinha nenhuma consciência das coisas como são, e agora estão sabendo, alguns estão presos, não é mesmo? Mas olha a hipocrisia escancarada, titante tu é o maior hipócrita que eu já vi na minha vida, velho. Você recebeu o prêmio Nobel da hipocrisia dessa cara lista, meu irmão. Você é o cara mais canalha que eu já vi na vida, tá bom? Meu Deus do céu, certo? Por último, estamos aí rumo a 100 rifas compradas da nossa sexta rifa. Tamo junto, quem estiver apoiando aí o canal. Muito obrigado, quero saber a sua opinião. Compartilha esse vídeo aí para as pessoas ficarem sabendo dessa hipocrisia, desse safado, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.